Oh, Jesus, cadê meus filhos, gente? Tudo, tudo, tudo, meus filhos Riqueza, toque, rex, lara Oh, meu filho, você tá é falando meu filho? Oh, Jesus, oh, meu filho Oh, meu filho Oh, Dó, o que, que você quer, rex? O que, que você quer, meu filho? Oh, oh. Chola não, meu filho O que você que quer, meu filho? Você quer carinho? Você está conversando com o papai? Fala comigo Oi, oi, oi O que você que quer, meu filho? Você quer tomar banho? O ah, que, que é? É, meu filho, o que, que é? Conta para o papai Ei O com... que, que tá acontecendo, Rex? Fala com o papai Ô oh, gente Ô oh, gente Ô oh, gente Que que é, meu filho? Conte pra papai, conta Que que foi? Que que você tá falando? E, meu filho, o que que foi, meu filho? Ó, oh, o Rex, ó, oh, a Lara, ó, oh, a Magali. O que que foi, Magali? O que que foi, Magali? Conta pra papai, Magali. É você, Magali? É você, Rex? Não sola, meu filho oh Jesus, o que que foi, meu Jesus? que que foi, meu filho? Oh, conta, conta, papai, conta meu pipetinho. Oh, oh, Jesus, conta, papai, conta meu pipetinho, chin, chin, conta meu pipetinho, chin, conta papai, venha. Canta papai, que dá patinha, dá patinha, dá patinha. Oh, dá patinha, o chão. Ai, ai, ai, ai, ai dá patinha, dá patinha, papai, dá patinha. Gostoso, é gostoso, é gostoso, é gostoso. Ai meu Deus, ai meu Deus! Silmeta, quem é ciumenta? Quem é ciumenta Esse papai? A gente gosta, a Oh, é o que? é hum hum hum ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Deixa eu brincar com a Magali também, é que. Vem cá, Magali. vem cá, Magala. Ó, ó, ó, ciúma. Ó, Ó, É que só falta ela não ver. Que é isso, é? Deixa eu ver, um né? É, é igual a mãe mesmo. Ela é igual a mãe, um me ciúmeira. Olha lá, Papai é os dois, meu filho É os dois, meu filho Vem cá, Magali Papai vai dar carinho em você, Magali Vem cá, vem cá, meu filho Oh, tô. oh, tô. oh Ai, meu dedo, Rex Rex, deu uma mordida no meu dedo, Jay? Oi, gente Oi, gente Ô, gente, oh gente. Oh, Vem ver, gente, quem é que filmou o bicho do pé gigante? <risos> Oi. Oxe, olha lá. Tá bom. Lá. Vem cá, ouvi. Vem cá, neném. Vem cá, neném. Vem cá. Ninhinho. Vem cá, cá, magala. Vem cá, magala. Vem cá Ixi, e, Magala? Ixi, Magala, correr, Magala? Vem cá, meu filho, vem cá. Ai, o Rex morde doendo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, filho, filho vem Vem, quem é essa? Essa é a riqueza, gente. É a, a mãe, riqueza. a mãe dos bebês. Isso aí nem é o Rex, não, gente. É a riqueza. Eles são muito parecidos. Qual é o Rex aí, ó? Ó, oh, Rex. É o Rex, gente. É tal pai, tal, tal mãe, tal filho. Gente, gente. Olha é o Rex. Olha a riqueza. Ah. Muito Olha. Bons. A mamãe tá corrigindo. Ih. Yeah. Não chora, Rex é. Não chora, Rex é. Não chora, Rex Vai, você fala, calma, Tá, não, fácil, faz Deixa que eu choro é. Que ciúme, gente Tá conversando Tá conversando Essa é essa, gente. E se é com Isso vai dar briga. Tá? Que brincadeira é essa, meu rex? Que brincadeira é essa, meu filho? Oi, oh, Jesus! Hum, que que é isso, meu filho? Que que é isso, meu filho? Oh, meu filho! Que que é isso, me diga! E papai ama esse bichinho, ama ah, esse neném, ama ah, esse neném, neném, ah, mas neném bravo, quero, neném bravo é esse, e neném mais bravo é esse, gente, <risos> esse neném é bravo demais, morte, gente, morte. Ai, tu, <risos> tu mete, neném de <risos> papai, ô oh, Jesus, esse ah, neném é gostoso, Jesus, é bravo, é bravo, filha, é, é, é, é pinche bravo. É? príncipe bravo? E é. fala tchau, gente. Se inscreve no meu canal. Tchau, Olha, fala tchau. tchau. Tô falando tchau, gente. Com certeza. de lá. Papai, três filhos. É a família, todinho. Tchau, tchau. Tchau.